A pessoa que fez o certificado ela mesma que irá assinar, então ela já pode clicar aqui, assinar documento, vai conferir seus dados, digitar a senha da minha UFMG novamente, clicar em assinar. Agora o documento já está assinado. A gente vê a canetinha aqui na frente. E colocou esse rótulo aqui no documento, foi assinado. Agora eu posso enviar já para o nosso aluno, vou clicar nesse ícone. O envio vai ser pelo departamento, então o meu está configurado, suporte.medicina. No seu caso, se não tiver configurado e-mail, você deve enviar uma solicitação para o sei.ufmg.br, destinatário do aluno vou mandar o meu e-mail mesmo. O assunto certificado da Liga X. Mensagem, você pode escrever a sua mensagem aqui. Qualquer mensagem que você desejar. Segue o seu certificado. Ou pode também o que tá errando? Ou pode também criar uma mensagem padrão. A gente pode vou mostrar para você no, no próximo vídeo como configurar essa mensagem padrão aqui. E clicar em enviar. O e-mail enviado, está falando só dando um alerta aqui para ver se, se não vai retornar nenhum e-mail. Então você confere na sua caixa lá se o e-mail está errado e vai receber uma mensagem de erro lá na sua caixa de, de correio. Pronto, agora o certificado já foi enviado para o aluno, e aqui tem uma confirmação do envio do e-mail aqui. Fica registrado no seu processo também para quem já foi enviado o e-mail.